Como é que é a malta do aço, Somos já para mais um vídeo e vamos dar continuidade aqui ao G40 preto. Vídeo que vocês comentaram bastante do, no último vídeo que eu fiz, que foi a revisão do compressor e o que é que o Rosa achava do carro e por acaso apareceu lá o João Cruz. E tanto vocês, como o Rosa, como o João Cruz, como eu, como toda a gente que anda naquele carro, acha o carro muito direitinho. Mas lá está, são sempre carros velhos e precisam sempre de material. Vocês ouviram o Rosa a mandar-me comprar os braços, mas eu decidi comprar mais umas coisas aqui na... Auto Parts Logística, uh, porque são coisas que eu mudei no meu G40 vermelho e acho que este G40 preto está tão bom, em princípio não me vai dar assim quase despesa nenhuma, eu acho que merece. Mas agora vou-vos responder a uma pergunta que eu recebi por mensagem, comentário no Instagram etc, que era acerca da revisão do compressor do que foi feito. Pau oh Yuri, quanto é que se gasta, o que é que precisa, como é que é? Malta, a revisão do compressor tem muito que se liga. Vocês podem mudar só a correia, só os vedantes, só as fitas. É pá, depende do que é que o vosso compressor precisa, ok? Podem considerar sempre entre 50 euros de material, vá a 200, 250 euros de material. De, de material, não vou falar da mão de obra porque o vosso mecânico pode levar menos, o meu pode levar mais, o meu pode levar menos, o vosso pode levar mais e depois há logo aqui um 31. Estou a falar de mão de obra. Considerem entre 50 a 200, 250 euros de material. Consoante que o compressor precisa, ok? Mas é uma coisa fundamental se tens um G40 de fazer, porque, como já ouviste o Rosa e várias pessoas a dizerem, se aquilo dá o Badagai, o valor do G40 está no compressor. O carro em si é um carro fixe, é um carro icónico, mas ele é um G40. Sem o G é só um 40, <risos> é só um polo. E então, se tiveres um compressor, um G40, a, a, a compressor, né? a moto que é turbo já está a cagar por isso, né? mas se tiveres um G40 ainda há compressor, Pá, revisiona o mais cedo possível porque se tiver para partir e se partir ardeu. Agora vamos falar aqui do material que o Rosa me mandou comprar e do material que eu resolvi adquirir porque o Paulo merece. só ao visto o Rosa ele mandou-me comprar aqui os braços. Mandou-me comprar um que o outro estava fixe mas eu vou mudar os dois para ficar os dois direitinhos. E o valor dos braços são 25,24€ cada um vai resolver aquele barulho tá, tá, tá, que eu tenho na roda do lado direito em princípio será isto o rosa também acha que é isto que ele já tem ali uma folgazinha, e em princípio vamos resolver depois o que é que vamos mudar mais tenho aqui o rotor que foi 8,95€ depois também vamos mudar aqui a bobina foi uma coisa que eu mudei no meu G40 vermelho também Epá, e é uma mais-valia a gente mudar isto porque a peça que lá está tem bastantes anos e depois a gente começa a dizer que o carro custa a pegar e uma vez que vamos mudar o rotor, vamos mudar os cabos de velas, epá, a bobine e aqui também a nossa capa do distribuidor. Desta vez temos tudo praticamente Bosch e NGK, eu vou -vos já dizer os preços para que vocês fiquem a saber com o que contar se fizerem o mesmo num G40 Vosso. Ora, os cabos de ignição são estes cabos aqui da NGK, 52,07€. O rotor eu já vos falei, a tampa do distribuidor Bosch é euros e 66 cêntimos. Aqui as velas, mais uma vez vamos usar as NGK Iridium, que foram euros e 37 cêntimos. Todas elas e ficou a faltar a bobina de ignição, também NGK, que foi euros e 64 cêntimos. Agora pergunto-me vocês, pau Iur, quanto é que tu já gastaste em material no teu G40 preto? tenho aqui apontados, my friends. Olha, então neste material temos aqui 231 euros. Neste material 231 euros. A parte disso, eu comprei um símbolo da mala no eBay foi 15 euros. Depois comprei também um folho das mudanças no eBay foi mais 15 euros. E a revisão do compressor vamos considerar aqui os 150 euros em material que faz um total de 411 euros em material foi o que eu gastei no meu G40, a... no meu G40 a preto. Até agora, muito, mas MUITO menos que no G40 vermelho. Mas se vocês quiserem um vídeo de quanto é que eu já gastei no G40 vermelho, deixem aí nos comentários que eu também tenho tudo apontadinho que sou gajo muito organizado. Tenho tudo apontado para saber quanto é que gastei, quanto é que coisa, para se um dia quiser vender não pôr os pés pelas mãos, não é? Não gastar num carro 10 mil euros, depois vender a 3 e depois perdi montes de dinheiro. Se bem que a malta diz, pá mas o que gastaste aí não é recuperável. Então comprem um todo afanado e gastem o valor, vão ver quanto é que fica. Até para ti não. Bem, malta, eu vou deixar na descrição a referência de cada pecinha destas. Vocês é só copiar e colar no site da Autopartes Logística, que vão diretos à peça, não têm que andar a procurar, é direitinho. Ok? Na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, as plataformas de apoio e tudo o que precisam saber sobre o canal do Aço. Se tens alguma questão sobre os meus carros, tens algum vídeo para sugerir, para dizer vai ah, faz este vídeo, deixa nos comentários que a gente, se for um vídeo que a malta pede, a gente, a gente faz. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande h